O material genético em seu sistema ficará mais fraco no momento em que você torna a próxima geração menos do que somos, cometemos um crime contra a humanidade. Você sempre acreditou que, ao possuir uma terra, ela durará por gerações? Bem, agora não é assim. A terra pode se tornar uma desvantagem se não cuidarmos do solo. A terra não se tornará... A terra não será mais uma vantagem. Será uma desvantagem terrível se não cuidarmos do solo? Hoje existem estudos científicos suficientes para te dizer que o quão forte o seu corpo e o meu corpo são, não apenas a força muscular, essencialmente força no corpo desta, da nossa existência, isso é determinado pelo tipo de solo, não apenas daquele de onde você come, mas também do tipo de solo no qual você anda. O material genético em seu sistema ficará mais fraco se o solo ficar fraco. Há estudos substanciais que sugerem isso. Agora, o que estamos falando é sobre tornar a próxima geração menos do que somos. No momento em que você torna a próxima geração menos do que somos, cometemos um crime contra a humanidade. A próxima geração deve estar um passo à nossa frente, e não atrás. Mas é isso que estamos fazendo, pois uma vez que o solo se torna fraco, o próprio material genético se torna mais fraco do que ele é. Não a estamos passando do jeito que nos foi dada por nossos pais, pois estamos caminhando e vivendo em um solo que não tem força, porque este corpo é apenas o solo sobre o qual caminhamos, não é? Então, problemas... Em geral, todo mundo sabe qual é o problema. Neste momento você tem terra, você não tem árvores, você não tem animais. Como o material orgânico vai entrar nela? As únicas duas maneiras são pelas folhas da árvore e pelos resíduos dos animais. Esta é a única maneira de enriquecer a terra. Animais de criação deve haver animais suficientes para enriquecer o solo. Caso contrário, o solo morrerá. Aqui, em uma plantação de café, você sempre tem muitas árvores plantadas porque precisa de sombra para a sua plantação? Portanto, existe substancial material de folhas caindo? Existe humus. Por favor, apenas dirija, nem mesmo para Mysore. Dirija até K.R. Nagar e olhe para como está o solo. Está morto ou não? Olhe para o solo aqui, caminhe pelas montanhas, pegue um punhado de terra. Vá até K.R. Nagar ou Mysore, pegue um punhado de terra. Você verá que está realmente morta. Então, a ideia é trazer o foco para o solo. Todos aqueles que você puder influenciar, a partir de 21 de março, por 100 dias. Queremos que todos falem sobre o solo, falar sobre o solo durante 100 dias por todo o planeta. Então, estamos reunindo muitos influenciadores, cientistas, líderes políticos, chefes de Estado, agências da ONU, todos juntos, para que a conversa do mundo durante 100 dias seja sobre o solo. O que quer que você escreva, qualquer mensagem, seu e-mail, WhatsApp, TikTok, faça o que fizer, você deve assinar, salve o solo. O mundo inteiro deverá falar sobre o solo, porque se não falarmos sobre o solo agora, se não mudarmos a narrativa nessa direção, lamentaremos muito. Qualquer cientista responsável no mundo está dizendo claramente que até 2045 estaremos produzindo 40% a menos de alimentos do que estamos produzindo agora e a nossa população será de mais de 9 bilhões de pessoas, certo? Esse não é o um mundo em que você queira viver, onde haja escassez de alimentos. 40% de escassez de alimentos e aumento da população. Esse não é o um mundo em que você queira viver. Não é o um mundo onde você gostaria de deixar seus filhos. Então podemos mudar isso agora mesmo, ao mudar a narrativa? Vamos fazer acontecer?